Olá! Para ativar seu microfone, basta clicar em Mic Speakers e aguardar o carregamento do seu microfone. Bom, é isso e obrigado!